tudo bem com vocês? voltei e dessa vez trouxe uma maquiagem que é para noiva que vai casar à noite. então vocês podem observar que uma maquiagem com os olhos mais pesados. aqui a gente tá tem preto e marrom só, tem brilho, tem seus postiços, tem muito iluminador, um batom rosa para a gente poder Ficar com a boca assim um pouquinho mais marcada e deixar o olho reinar, né? Os olhos vão, estão bem marcados. E o contorno, ou seja, a gente usou aqui uma maquiagem bem pesada. A maquiagem está pronta para aquele, aquele horário da noite. E é isso. Espero muito que vocês gostem. Agora não esqueça. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora de você se inscrever. Então você clica no botão escrito inscrever-se e já fica inscrito no canal mais de 40, tá bom? A hora que eu fizer um vídeo, você já vai saber que tem vídeo novo no canal e você já pode ir lá assistir. E não esquece, se você gostar do vídeo, clica em gostei pra mim aqui embaixo pra poder divulgar o canal. Se você ficou interessada como é que faz essa maquiagem, não é uma maquiagem demorada. Então ficou curiosa? Quer saber como é que eu fiz essa maquiagem? É só você continuar assistindo passo a passo que eu vou começar a passar pra você agora. Bom gente, vamos começar. É, vou utilizar uma pomadinha nos lábios para deixar os lábios mais hidratados, não deixar o batom craquelado deixar tudo muito bonitinho, enquanto ele age, a gente faz a maquiagem. Esse é um corretivo para unificar os olhos, a cor, a área onde eu vou estar tá aplicando as sombras. Também a gente faz o corretivo na, nas olheiras. Espalho ele todo. Vou começar com o lápis branco abaixo das sobrancelhas para criar, dar um destaque nelas a gente passa, vem com o lápis de ponteira e espalha pode ser feito também com a mão tá? agora eu começo a aplicação da sombra, essa é uma sombra marrom, café com leite eu coloco ela somente no côncavo e no canto externo faço a aplicação da sombra trazendo até um pouquinho mais e venho com o pincel de esfumar limpinho e começo a espalhar essa sombra marrom Espalho subindo um pouquinho mais nesse côncavo. Agora eu vou aplicar a sombra preta. Essa sombra eu sou sou estou só depositando. Ela é, é, é opaca, como a outra. Então ela está no côncavo e no canto externo do, do olho. Vou começar a trabalhar o esfumado agora dessas duas cores. Tanto a preta que eu estou colocando, quanto a marrom que estava por baixo. E aí, hora de esfumar. Não esquece de colocar pouco, a mão se levinha, porque senão você pode é, acabar deixando o olho muito escuro. O que você está vendo é, tem uma, uma diferença de 30% tá? na queda da, da filmagem que eu estou mostrando. Ao vivo, essa cor é muito mais forte. Então na hora quando você for colocar, cuidado, a mão precisa ser um pouquinho mais leve Porque você pode fazer em camadas Melhor você colocar em camadas do que você ir muito, muito forte Eu estou colocando agora um marrom Para aquecer esse frio desse, do preto E a gente criar um, um, uma aparência mais aveludada No, no olhar, né, nessa sombra Então eu estou fazendo a aplicação e estou esfumando, estou misturando Essas duas cores para criar um efeito bem bem aveludado. Agora eu vim com uma terceira cor. Essa cor é um é um marrom mais claro. E aí eu tô espalhando com com o pincel mesmo de esfumar, tá vendo? E faço uno essa cor com o próximo ao lápis branco. Com o pincel chanfrado, que era o pincel que eu tava com ele disponível, eu agora tô fazendo a aplicação do corretivo na pálpebra móvel. Eu quero aí, essa é a área onde vai entrar a sombra que tem um pigmento mais intenso e que eu quero destacar, eu quero que ela fique. E essa, esse material ajuda. Essa é a sombra que a gente vai usar, é um preto com bastante glitter, então eu pego bastante dela e começo a depositar sobre esse corretivo. Observe que o corretivo é claro, então, quando você coloca, a impressão que dá é que ela é um cinza, claro, mas ela vai escurecendo à medida que eu vou fazendo as camadas e vou colocando a cor dessa sombra, que é uma sombra bem pigmentada. Agora, o que, que eu faço? Eu misturo o preto com um pouco dessa sombra e faço uh, um, um degradê mais para o canto externo, para ficar uma coisa um pouquinho mais um pouquinho mais brilhosa mas eu coloco mais preto para dar uma aquecida aí nessa, nessa sombra. Uh, o canto interno a gente ilumina, eu usei uma, uma sombra perolada. Esse é um pincel de precisão, então eu pego a sombra preta e começo a fazer a parte inferior dos cílios. O equilíbrio no olhar é super importante para não ficar tudo em cima, nada embaixo. Então eu passo a sombra preta, um pouco além do meio dos olhos. Depois eu volto com uma sombra marrom, que é a sombra que o primeiro marrom que eu usei, né? O marrom café com leite. E aí ele começa a dar aquele tom mais aveludado e tira as marcações. Depois eu volto com o marrom mais claro, que foi a terceira cor. E aí o preto do lápis, ele faz o equilíbrio, ele arremata o olhar, deixando tudo, tudo mais bonitinho, mais equilibrado. Esse aí é um removedor de maquiagem na área dos olhos. Eu estou fazendo aquela marcação para a gente fazer o delineado. Eu já ensinei isso na, no vídeo de noiva dia. E aí o delineado vai ser com um delineador em pasta da Caterine Rio. Eu estou cobrindo a raiz dos cílios com o objetivo de criar uma base preta para eu colocar os cílios postiços, então eu faço bem rente aos cílios, não esquecendo que o canto interno eu gosto muito de utilizar, com, fazer com o olho aberto, fica mais fácil, é uma dica aí, agora aplicando os cílios postiços, importantíssimo que você coloque ele o mais próximo da raiz dos cílios que você conseguir, quanto mais próximo você colocar, mais natural Vai ficar a aplicação e vai ficar os seus cílios, como se você tivesse nascido assim. Fixando a maquiagem com o fixador de maquiagem. Os olhos, a, a sombra fique no lugar e o que vai. Agora a maquiagem que vai entrar. Esse é um produto que tira oleosidade, tá? Então eu tô aplicando ele na área é, que, que, que eu tenho mais oleosidade. Eu tô ainda em teste com esse produto, assim que ele tiver, que eu tiver, ter, assim, que eu usar mais, eu vou fazer uma resenha sobre ele. Agora vem o Blur, que é o nosso Primer. Passo aonde eu tenho os poros mais abertos. Se você quiser passar no rosto inteiro, também pode. Mas eu gosto de passar somente aonde eu tenho os poros mais abertos. Ele nivela a minha pele, deixa ela mais lisinha complementa a maquiagem a, a base o, o, o pó de uma maneira geral fica mais fica mais certinho então eu uso só aí mas pode usar no rosto todo não tem problema nenhum agora eu vou tirar o excesso de sombra que pode ter caído do olho embora não tenha muito mas a gente limpa né para receber o corretivo salmão. Eu tenho, eu tenho olheiras escuras e as minhas olheiras são marrom, então eu neutralizo com a, o corretivo salmão. Olha que diferença de um olho para o outro. Passo também no canto do meu nariz, na raiz ali do nariz, para dar uma disfarçada, dar uma clareada aí nesse canto. E se precisar também passa um pouquinho no nariz onde você achar que tem mancha no meu caso as minhas, a maioria são marrons, então eu uso é, pincel língua de gato começo a aplicação da sombra ou desculpa, a aplicação da base essa é uma base com uma cobertura assim mais considerável, então eu faço por etapas, porque eu quero uma maquiagem mais caprichada então eu utilizo a nossa esponjinha maravilhosa pra colocar tudo Deixar tudo mais uniforme e aí eu começo de, de dentro pra fora, né? Tô fazendo a parte do nariz. Já fiz a testa, então eu espalho a base e com a esponjinha eu venho fazendo o arremate, deixando a pele com um aspecto o mais natural possível, mais natural que eu conseguir, e aí cobrindo a, a área da da olheira para deixar tudo assim muito mais natural vou fazendo a aplicação com a esponjinha e ela vai absorvendo um pouquinho e também vai colocando a área do queixo não estou pintando a boca normalmente a gente neutraliza a boca mas eu não vou neutralizar primeiro porque eu quero a minha boca mais hidratada e segundo que a cor do, do batom que eu vou usar a cor dos lábios vai ajudar a intensificar. Então, agora eu estou passando mais para a lateral do rosto. Agora eu estou iluminando, usando um corretivo com uns dois a três tons acima da cor da minha pele. Então, eu estou iluminando o centro do meu rosto. Então, a parte da testa e mais a parte da, da, da, das olheiras. Então agora eu tô colocando bem no, no, na olheira para poder dar uma clareada, para poder dar uma unificada. Alto da boca e queixo. A gente deixa tudo mais iluminado, o centro do rosto fica mais claro e agora a gente faz o contorno. E aí eu tô utilizando um corretivo mais escuro, talvez uns Três ou quatro tons acima da minha pele e aí tô fazendo a base em creme, corretivo é em creme. Eu, eu acabei de passar a base também em creme. Tô fazendo a, o contorno do nariz, né? Deixar o nariz um pouco mais afinalado. Vou tentar, né? mais nariz. Agora vem com o pó. O pó ele vai ajudar a selar isso tudo que a gente colocou eu estou utilizando uma esponjinha porque a área dos olhos eu preciso de selar isso tudo e com a esponja eu faço a aplicação no rosto todo que é para deixar o rosto mais matizado e eu poder é, depois trabalhar o pó, o que eu quiser, blush mais contorno então eu aplico, aplico no meu pescoço que ele é bem mais claro né do que o meu ombro e o meu rosto Então eu também tenho que dar uma atenção maior Aí é um dos truquezinhos que eu vou usar É uma sombra marrom que eu vou intensificar esse contorno para deixar o é, um, um contorno mais natural possível Então eu tô utilizando uma sombra marrom Simples assim Uma sombra coringa Que serve é aquela, aquele dois em um A gente não precisa ficar engessado em usar um tipo de produto só para aquilo, a gente pode ter um produto com mil, e mil utilidades e essa sombra marrom tem isso então eu tô fazendo o contorno do queixo para ajudar aquela papada quem tem uma papadinha mais embaixo um pescoço mais, mais caprichado como o meu que é cheio de dobrinha tô dando uma uniformizada no contorno do rosto e vamos corrigir a sobrancelha começo com um marrom claro não, o marrom não é um marrom muito escuro. E aí eu vou fazendo um alinhamento da sombra, colocando quase nada no início dela, muito pouco. O que sobra? E o final já é uma sombra mais marrom, mais escuro. E aí eu vou cobrindo as falhas, a parte interna, vou fechando. E com a escovinha a gente faz a. a gente esfuma. Então eu tô esfumando aí, tô arrumando ela, tô deixando uma cor inicial bem mais sutil e o um final mais escuro. Não gosto de sobrancelha muito escura, muito Aí peguei uma máscara em color, limpei, tirei o excesso e tô colocando ela no lugar. Não dá para ficar aproveitando a festa do, do casamento com a sobrancelha despenteando. Blush que eu optei por um blush bronze então ele não é um tom é, rosado nem nada ele é um tom mais aquecido então eu, eu fiz a opção pelo bronze e o lápis de boca importantíssimo para você que quer deixar o batom mais tempo e sem escorrer o lápis ele tem uma importância muito grande não é besteira usar lápis então eu faço todo o contorno da boca com esse lápis nude E venho com esse batom rosinha Fofo, lindo É um batom da Avon Da Color Trend Uma cor deliciosa Que deixa tudo com um frescor Que deixa a, o rosto mais leve Com esse olho mais escuro E aí a gente vem iluminando Mais um truquezinho agora Nesse iluminador lindo E aí esse iluminador o que que é? É então, uma sombra, isso mesmo, é a sombra que eu usei na maquiagem de noiva Que é, foi o último vídeo E ele, ela agora está servindo de quê? De iluminador Então mais uma vez usando um produto com objetivos objetivo diferentes Então fica uma, um iluminado lindo, perolado E aí a gente faz a mesma iluminação que eu fiz com o corretivo Máscara de cílios para unir os meus com os postiços é, eu não coloco muito, é só mesmo para unir, para não ficar nada muito, muito carregado, porque senão fica muito cheio. O que eu posso caprichar um pouco é a parte de baixo, que não tem cílios puxiço, não tem nada, mas é, eu posso estar tá colocando a máscara um pouquinho mais. Aí a gente arruma, olha, já deixa ele aparecendo mais. Os cílios já começam a aparecer, não tinha, agora tem. Dá pra não borrar, e o meu pescoço que eu preciso fazer um tratamento eu tenho, eu tenho que passar produto porque ele é bem mais branco que eu já tinha falado, então passando um pó e é isso gente, maquiagem pronta noiva pronta pra casar dizer aquele sim no altar espero muito que vocês tenham gostado esse é o resultado da maquiagem noiva pra, casa, pra quem vai casar à noite Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!